Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é, é mais um vlog diário, né gente? Que pra quem não sabe como é um vlog diário, é eu mostrando a minha vida ao vivo, o que tá acontecendo. E hoje eu tô aqui pra mostrar a tô descabelada, mas não liguem, tá? Porque é uma coisa que aconteceu, eu tô tremendo, olha gente. Tô tremendo, tô nem conseguindo filmar direito, mas é por causa que é, eu gravei um vídeo esses dias mostrando o Nico. E é, não tinha gravado pro canal, mas é, esses dias eu cheguei em casa e eu pensei que o Todd tinha pegado ele, porque ele tava. tava tudo sujo em cima da cama e a gaiola tava quebrada, aberta assim. E eu achei que o Todd tinha pegado ele, né? E matado ele. Mas aí, depois eu explico melhor em outro vídeo, porque agora eu tô muito nervosa. E aí. A gente abriu aqui a porta, minha mãe tava sentada no sofá, a gente abriu a porta pro Todd entrar Porque a gente achou que ele não tava mais aqui, tava rua, na rua ou em outro lugar, né, que a gente não sabia Mas aí o Todd começou a cheirar o sofá, sofá, a gente pegou, botou o Todd pra fora Abriu o sofá, rasgou um negócio que tem embaixo do sofá, um plástico E eu tô tremendo, gente, desculpa pela câmera e aí a gente olhou, não viu nada. Botou o Todd pra dentro. O começou a cheirar, cheirar, cheirar, cheirou muito lá dentro. A gente começou, ele tava se enfiando de dentro, do, dentro do sofá. Então a gente foi lá dentro. Aí eu fui, a gente botou ele pra fora muito rápido, sem saber se ele tava lá dentro ou não, de verdade, né? Mas aí eu fui e olhei, aí meu pai olhou e ele disse, tá lá, tá lá, a gente pegou. Nossa, foi em um desespero. E aí quando eu peguei ele tava fazendo um xixi, e ele, por causa que ele tava com muito medo. Mas, gente, ele já tá aqui. Bem, olha, bem, bem não né? Porque ele agora vai se recuperar do susto Mas ele tomou um susto Hein? Gente, eu nunca vi um hamster tomar um susto Tão grande assim Ele tá aqui, ó Vou Tirar o flash, fica meio desconfortável pra ele Ele tá aqui, ó Coitado, gente Ele veio direto pra rodinha Quando eu botei na gaiola E olha como o olho dele tá Tá assustadão, já vi rodar, gente, ele tá fraco, não comeu nada, mas mesmo assim tá rodando E, e aqui na, é, a gente vai trocar a areia dele porque tá suja, né, porque o último dia que ele veio tava tudo sujo Quando o Toti tentou pegar ele, o Toti tá ali Então é isso, gente, só tava aqui pra falar pra vocês que ele tinha sumido e que já apareceu E eu tô muito feliz, né, gente? Ah, eu não acredito, gente, eu tô tremendo Eu não imaginava que ele ia voltar assim tão rápido na véspera de, do meu aniversário Porque é, é eu não sei o dia que eu vou estar postando um vídeo de esse vídeo Mas eu sei que eu não sei jogando a verdadeira, né? É o meu aniversário, gente, eu tô muito gente, eu não tô acreditando Eu tô muito feliz que ele voltou Olha a carinha dele, ó Ui! Olha, ele já tá rodando Então é isso, deixa... Gente, eu tô aqui com ele, ó Pra poder falar que eu acabei lembrando Que ele, a gente descobriu que ele não é um hamster Ele é um, um esquilo, gente Sim, é um esquilo Ele é um esquilinho Ele, ele vai crescer, tá? Ele vai crescer, ele vai ficar... Não sei direito o tamanho que ele vai ficar Mas eu sei que ele é um esquilo de um país... Lá doido, que eu esqueci o nome de que tem terra só, eu esqueci, né? Deserto não, nem né? Areba, ari, não sei, gente. Você aqui é um país lá doido e eu tô segurando ele aqui porque meu pai e a minha mãe tá trocando a terrinha da gaiola dele. Deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Um beijo e tchau.